E aí pessoal, beleza? Há pouco tempo eu fiz um vídeo sobre esse site aqui, o Advisor, mostrando essa oportunidade aqui de ganhar dinheiro com as suas apostas, né? Quem costuma colocar apostas gratuitas aí em grupo do WhatsApp, Facebook, etc, então, enfim, esse site aqui é uma forma de você monetizar aí as suas apostas caso queira, né? Você cadastra nele e coloca as suas apostas, se você subir de nível, se você for bem, você acaba ganhando aí uma porcentagem da sub, subscrição das pessoas né? e também das compras que elas fizerem das suas apostas individuais. Então eu vou mostrar aqui um pouco sobre como anda é, o meu perfil aqui de apostas na Bet Advisor. Eu, se não me engano, eu falei no vídeo anterior que eu fiz sobre esse, esse site, o link está aí na descrição, que eu ia colocar algumas apostas gratuitas, mas pela falta de tempo isso não foi possível. Mas como eu ainda tenho um perfil gratuito, você acessando meu perfil consegue ver é, as minhas apostas né? no perfil gratuito. Então aqui você está vendo aqui os apostadores gratuitos ou analista gratuitos, como eles costumam colocar. Você vê aqui, eu vou procurar meu perfil, ele não está aqui logicamente, né? porque como eu disse no último vídeo, meu perfil não estava bom, porque teve um mês aí que eu fui muito mal, mês de agosto. Agora eu vou separar aqui apenas para o mês de setembro. Para ver a minha qualificação aqui. No momento aqui eu estou em nono. Cadê? Nono colocado. Você pode ver aqui ó, o Elton na atividade. Nono colocado. Fiz apenas 34 apostas. Mas irei fazer mais. Vamos ver com quanto eu termino. pelo menos, Eu pretendo terminar pelo menos umas 70 esse mês ainda. Você vê que está bem positivo. 24% de lucro. E vamos ver aqui clicando no meu perfil um pouco mais sobre o sobre este site não vou mostrar todos os detalhes aqui estatísticas porque eu já mostrei isso no outro vídeo que você pode ver como eu disse está na descrição agora antes eu estava negativo agora eu tô com mais 450 unidades hoje eu aposto 100 unidades por jogo né que aí seria correspondente a 100 dólares então <coughs> é então você vê aqui as estatísticas ó, até que eu dei uma boa subida aqui nos últimos jogos é, foi julho que eu fui mal muito mal, e acabei colocando aí um gráfico negativo, agora aí está indo aí positivo, você vê as últimas apostas aqui, foi muito bem, ó. das 10 últimas aí eu, na verdade não errei nenhuma que devolveu, tem então, umas 13 apostas aí seguidas que eu consegui vitória ou empate é, você pode clicar também em estatísticas né? últimas apostas análise mas ninguém fez análise ainda não você vê aí todos os gráficos onde acerta mais onde acerta menos você pode ver aqui nesse site então como ele ainda é gratuito sempre quando eu colocar uma aposta que dicas do dia ela vai estar aqui nesse caso você queira ver o link do meu perfil e o elton na atividade vai estar na descrição e você vai poder acompanhar aí. enquanto o meu perfil for gratuito você vai poder acompanhar outra coisa que eu queria mostrar aqui aqui em, em typester ou TIPS ou tipsters, sei lá também separando apenas o mês de setembro eu como eu disse também no outro vídeo você pode ter mais de um perfil aqui na advisor e eu tenho mais de um perfil inclusive de futebol e eu tenho um perfil aqui que já entrou nos perfis pago estou em sétima aqui em setembro é o Elton Randall você vê o número maior você vê o número maior de apostas 111 vou clicar aqui a assinatura é 29 euros Vou clicar aqui para ver como anda o meu perfil. Né? Sobre quanto ganha em cima disso. Segundo eles explicaram, ganha 36%. As minhas dicas aqui no momento valem 3 euros cada uma. Você vê que você não tem como você ver qual o mercado, nem nem a casa, nem aposta, nem odds, nem nada, porque esse é o perfil pago, né? Teria que subscrever ou comprar aqui a aposta. Então aqui também eu dei uma boa subida aqui nos últimos jogos, ó. Eu tava vindo Oscilando e deu uma boa crescida aqui. Vamos ver, continua crescendo esse mês de setembro e postar muito mais aí. Postei 110, eu acredito que é pouco também, dá para fazer muito mais ó. nos últimos jogos. Dei uma boa acertada aqui que ajuda bastante. Então, isso aí que eu queria mostrar aqui nesse perfil pago para até mesmo incentivar e você que vive postando suas apostas aí, ser uma maneira de você lucrar e monetizar suas apostas é, você vê que eu tô com mais 2320 unidades eu aposto 100 unidades também por cada jogo e você pode ver todas as estatísticas aqui clicando em estatísticas e também calcular por exemplo se eu tivesse apostado aqui 500 euros uma banca de 500 euros vamos lá 500 euros teria um ganho aí de mil e oitenta euros, né? na verdade 1.080 e menos os vai dar 580. e e se você também chegar aqui no site e quiser ver é, apostas gratuitas você pode vir aqui ó, em dicas do dia você vê que o site está todo em português né aqui no, no, topo, na, na, no topo aqui do lado direito você clica em brasileiro vai ter ali em língua brasileira também tá que eu tô clicando aqui não tá indo né porque tem que colocar o mouse em cima e clicar em grátis ou em pago se você quiser pago eu tô dando essa dica aqui em gratuito porque você vai ver que você vai encontrar também dicas de pessoa de apostadores é júnior como é o meu caso apostadores sênior que colocam apostas gratuitas também né quando você encontrar a aposta gratuita se você julgar que é boa, né? Você pode ir lá como a maioria que é apostadores gratuitos, vai dar para você ver a aposta completa. Você clica lá no no perfil do cara que postou a aposta e vai dar para você ver a aposta gratuita toda, né? Completa. Ela é gratuita e vai dar para você ver onde é a odds, onde é a casa e tudo mais. Daí você dá uma analisada no perfil do cara, se for um bom perfil, você pode até ver se confia ou não, ou apenas ter como base ali também tem alguns apostadores pagos como eu falei o apostador júnior e apostador sênior que de vez em quando coloca algumas apostas gratuitas eu mesmo faço isso e você pode encontrar aqui é só ir procurando e encontrar aqui o apostador é, júnior você vê uma aposta grátis aqui ó você vai encontrar isso de alguns apostadores que já são pagos e liberam apostas gratuitas então aqui você encontra aqui as apostas que você quiser vamos ver o cara o cara é júnior tem um excelente lucro 2.553 com apenas 74 apostas O lucro dele é de 34% Excelente, ele aposta em... Que jogo é esse? Parece que é Sinuca Sinuca, exatamente, Sinuca Vamos ver aqui o gráfico dele Olha, realmente ele tem um excelente lucro nas apostas Mas também ele aposta bem pouco Também Sinuca, eu imagino que não tenha tantos jogos quanto outros esportes, né? Para quem gosta de pegar apostas gratuitas É uma boa aí uma boa oportunidade Então nesse vídeo aqui mesmo O principal que eu queria mostrar É que é possível Você postar aqui as suas apostas E ganhar dinheiro com isso né Como eu estou fazendo Estou aqui em sétimo Pretendo subir Quando eu chegar, se não me engano É 250 apostas Com um rendimento bom Eu passo a ser sênior E o objetivo é subindo, subindo até chegar o nível mais alto né tendo lucro logicamente um bom lucro e também dando lucro aí para quem vier a seguir as, as dicas ok então é isso aí e se você quiser seguir aí como eu já falei o meu perfil que ainda está gratuito só você seguir aí você entra aqui no site clica aqui na barra de, de pesquisa ou faz igual eu fiz aqui vem em, em free tipster e, e coloca aqui um filtro pelo mês de setembro mas você vem aqui na barra, você escreve é, o alto na atividade e vai aparecer aqui, ó, de futebol, você vai ver o meu perfil e quando eu colocar apostas, você vai poder ver as apostas que eu coloquei aqui, ok? Então, isso aí que eu queria mostrar aqui no site Advisor, né? E para você cadastrar nesse site, o link também está na descrição, caso você queira cadastrar e postar aí suas apostas, quem sabe de repente também ter um excelente lucro aqui e ganhar com isso, ok? Então valeu aí e até a próxima.